Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos resolver um exercício. E esse exercício pede para marcar todos os pontos que são extremos relativos no gráfico abaixo. Pause esse vídeo e tente fazer isso sozinho ou sozinha. Talvez, apenas olhando para a tela, você já consiga identificar os pontos que são extremos relativos. Então, vai lá, tente aí. E aí, conseguiu? Vamos fazer juntos aqui agora. Antes de fazer, é preciso que você saiba que existem dois tipos de extremos relativos, os pontos máximos relativos e os pontos mínimos relativos. Um ponto máximo relativo e um ponto mínimo relativo são relativamente fáceis de encontrar visualmente. Afinal, um ponto máximo relativo é como se fosse o ponto mais alto de uma colina. E um detalhe, a própria colina nem sempre precisa ser a colina mais alta. Por exemplo, a curva poderia ir para outras partes do domínio da função, poderia ir para valores mais altos. Ah, Também pode se parecer com o pico de uma montanha. E, mais uma vez, já que estamos falando de máximo relativo, esse pico da montanha não tem que ser o pico mais alto da montanha. Pode haver outros picos mais altos, e cada um desses picos seria um ponto máximo relativo. Agora, os mínimos relativos são o oposto, eles seriam o fundo de seus vales. Então, esse aqui é um ponto mínimo relativo, esse bem aqui é um ponto mínimo relativo, e esse bem aqui é um ponto mínimo relativo também, mesmo que haja outras partes da função que são menores. Agora, também existe um caso extremo para os máximos e mínimos relativos, que é quando temos um gráfico onde temos uma reta horizontal, que, nesse caso, é uma função constante. Com isso, os pontos dessa função seriam tanto máximos relativos como mínimos relativos. Por exemplo, se esse é o nosso eixo x, bem aqui, se esse é o nosso eixo y, e se esse x é igual a c, ao definir um intervalo aberto em torno de c, você percebe que o valor de nossa função em c, f de c, é pelo menos tão grande quanto os valores da função em torno dele e também é pelo menos tão pequeno como os valores da função ao seu redor. Então, esse ponto seria considerado um ponto de máximo relativo e também um ponto de mínimo relativo. Mas esse é um caso extremo e que você não vai encontrar isso com tanta frequência. Bem, com essa observação aqui fora do caminho, vamos identificar os extremos relativos aqui no gráfico. Primeiro, os pontos máximos relativos, esse é o topo de uma colina. Você pode ficar tentado a olhar nesse ponto e nesse ponto, mas observe, nesse ponto bem aqui, se você for para a direita, você tem valores que são superiores a ele, portanto, não é realmente o topo de uma colina. E, da mesma forma, se você for para a esquerda, você vai encontrar valores que são mais altos do que ele. Então, também não é o topo de uma colina. E quanto aos pontos mínimos relativos? Bem, esse aqui mesmo é um ponto mínimo relativo. Esse aqui também é um ponto mínimo relativo. E esse aqui é um ponto mínimo relativo também. Agora, que tal fazer um exemplo com extremos absolutos? Nesse exercício, foi pedido para marcar o máximo absoluto e os pontos mínimos absolutos no gráfico abaixo. Então, mais uma vez, pause esse vídeo e veja se você consegue fazer isso. E aí, foi? Vamos fazer juntos aqui, então? Bem, um ponto de máximo absoluto é o quê? Nós temos um ponto de máximo absoluto quando x é igual a c, c e somente c, eu vou escrever apenas SSE para c e somente c, f de c é maior ou igual a f de x para todos os x no domínio da função. E temos um mínimo absoluto quando x é igual a c, se é somente c, S, S é, f de c é menor ou igual a f de x para todos os x do domínio da função. Uma outra forma de pensar sobre isso é que o ponto máximo absoluto é o ponto mais alto. Então, aqui, esse é o ponto máximo absoluto. E o ponto mínimo absoluto é, nesse caso, apenas um, que é esse primeiro ponto aqui em nosso domínio. Então, esse é o nosso máximo absoluto, e aqui nós temos o nosso mínimo absoluto. Agora, mais uma vez, há um caso extremo que você não verá com muita frequência. Por exemplo, se essa função fizesse algo assim, se subisse assim, e aí depois ficasse horizontal, dessa forma aqui, isso aqui não seria um ponto máximo absoluto já que qualquer ponto nessa região horizontal tem pelo menos outro que é tão alto quanto ele e qualquer outro ponto dessa região e de todo o gráfico. Sendo assim, qualquer um desses pontos poderia ser considerado um ponto máximo absoluto. Mas não estamos lidando com esse caso extremo aqui nesse exemplo, e você também não vai ver isso com muita frequência. Um detalhe legal é que na maioria dos problemas é muito fácil de identificar esse ponto, porque o ponto mais alto da curva